Então, gente, bem-vindos a mais um Twist, Side Show do BD Coreias. É, estamos aqui com a Gabriela, a Love da Jack. Gabriela, fala um oi aí. Pra gente Olá! Ver. Tudo bem? Oi? Tudo! É. E aí, Gabriela, fala pra gente é, o que, que aconteceu? Você sabia que você ia sair? Eu imaginava. É? É, o que aconteceu para você imaginar isso? As pessoas não falavam direito com você? É, eu não tinha muita afinidade assim, com quase ninguém, pelo fato de eu nunca ter jogado nenhum jogo. É, eu estava bem por fora, assim, não, eu não tinha, é tipo, como se eu tivesse caído de paraquedas, assim. E aí, ah, entendi. então, eu não tinha experiência nenhuma. Eu estava voando, é, muitas coisas, assim, muitas gíria no jogo, eu também não entendia, sabe, estava bem perdida. Questão de prova, questão de tudo, assim. Foi uma experiência curta, assim, para mim. Uhum. E você acha que a culpa disso é sua ou é eles que não te deram a oportunidade? Dos dois lados, quanto minha e quanto deles? Ah, ah sim. Entendi. Pode ter sido a minha, minha culpa também por, por não ter tido tão interesse assim indo atrás, né? É, no caso, procurado saber mais e mais. E também pode ter sido parte deles de saber que eu sou novata um alvo fraco. Uhum. É porque a Jaque falou, né? E como foi jogar de... com a Jaque? Teria alguma chance de você eliminar ela no futuro? Ou vocês iam jogar juntas? assim? Foi, é, foi maravilhoso, assim. Até, como eu te falei, eu tava tipo: se, se eu estivesse sozinha, eu estaria 100% perdida. Com ela, eu estaria 60% perdida. assim, ela, ela me ajudou bastante. Só que não dependia só de nós duas, né? Uhum. Sim. é Você falou que não teve nenhuma experiência com o Survivor antes, né? Só aquele Real Life que teve lá, mas você não jogou, né? É, você não, gostou? eu só fiquei de fora. Você gostou dessa experiência que você teve online no Survivor VD? É, é, porque no Real Life Floripa eu vi, né? Foi um jogo que eu vi, então não foi virtual. Foi uma coisa assim que durou durante o dia inteiro, assim, né? Na, na prática, eu acho que é bem melhor do que no virtual. Uhum. Sim ah, E você teve legal. contato com a galera da outra tribo também? Ou não? Você ficou só focada na sua? Não, não tive contato com, com ninguém da outra tribo Ah, então foi bem fechado, né? Mas você... Sim, foi, e foi um período também bem curto também Mas você achou o que o social era complicado? Ou o ele também não dava abertura pra você? Como foi isso aí? Eu não entendi a pergunta, falhou que se era o social que era complicado, ou eles que não davam abertura no geral? Eu acho que não teve abertura, pelo fato de todos ter muita experiência ali. Então, quando assim foi divulgado e já separou as tribos, eu acho que F4, F6 já estão muito formados. Já. Uhum. E aí as pessoas acabam nem falando com o resto, né? Sim, como, como eu expliquei, é alvo fraco, entendeu? É certeiro que, uhum. que sai. Uhum. Entendi. temos então, têm... umas perguntas da plateia. Isso. Gente é isso aí. Quer... É... A primeira pergunta é do Yuri Rodrigues, participando pela terceira vez. Do nosso quadro de perguntas. Acho que vai participar de todas as entrevistas, né? Não. Ele é <risos> você. É o veterano. É. Gabi, você acha que te eliminaram um por fazer social mesmo? Ou foi só uma desculpa para camuflar uma mega aliança onde alguns simplesmente aceitam estar no bottom. Ao invés de se unir aos excluídos e eliminar quem claramente vai dominar mais à frente. Assim, eu vou resumir a pergunta, que eu acho é, tá, falha, tá falhando também. Ah, tá. Ele perguntou se a culpa da sua eliminação foi mais pelo social, ou se você acha que, tipo assim, eles só estão. É, a maioria está unida aos Targas, são os alvos mais fortes, então só excluindo e botando os mais fracos. Basicamente isso. O que, que você acha? É como eu falei, é 50% minha culpa, 50% da tribo, né? Então, então tem, tem muita gente já com freio grupo formado, não ter, eu não teria chance de entrar. Então, eu, eu poderia, supor, vamos supor, eu poderia ter tido uma chance de não, não ter saído, né? Mas, pensando, se não fosse na Gabi, seria em quem o alvo? Uhum. Tem uma pergunta agora do Bernardo. É, ele perguntou, Gabi, o que você esperava do jogo e você deixou deixou desejar em algum aspecto o que você esperava do jogo é, eu acho eu assim que eu entrei eu imaginei que fosse uma coisa assim mais amigável sabe ah. e não é assim não é isso que acontece é, <risos> cada um por si né ali no seu par ali no, na sua tribo fechada ali entre quatro seis pessoas e é isso não não não tem, não, eu achei que, que todos poderiam ser amigos e isso é impossível. Ah, não, eu achei achei que, isso eu né? não achei que, eu não achei, eu assim quando a Jaquim me explicou que VD é tipo é muito competitivo, eu não imaginei que seria tanto, entendeu? Eu achava que pelo fato de não ter um prêmio de um milhão, um carro zero, alguma coisa assim, as pessoas que quisessem conhecer as pessoas, interagir mais, ou algo do tipo, mas não. As pessoas entram com o fato de querer ser vencedor. Uhum. É, tem mais uma pergunta agora Do meu amigo Yuri Furi Ele caprichou na pergunta, viu? Vamos lá, ela é um pouquinho grande Resume, resume, resume <risos> Gabi, eu te achei divertidíssima Polêmica e maravilhosa Você me lembrou demais Minha diva Tati Barraco E a Tati tinha um programa icônico Luck Ladies, onde ela reuniu Cinco musas do funk, cada uma Com sua personalidade e estilo Vamos supor que você é a Tati Barraco e vamos montar o cast do Lucky Ladies com as princesas do funk do bebê, Tá? É, com qual você acha mais parecida com você? A Carol K, que é a mais odiada da casa, mas, porém a mais talentosa, tesinha, mais simpática. A Sabrina, que fala na cara. A mulher filé, que só quer se divertir. Ou a MC Carol, que briga com todo mundo e acaba com o namorado? <risos> Eu acho que tem uma mistura de karaoká com Sabrina. É, você acha que é a mais talentosa, porém odiada e fala na cara? Isso. <risos> tá bom, Fuli, sua perguntinha tá aí. Uma mistura de karaoká com Sabrina, adorei. <risos> Foi legal. temos é a nossa última pergunta da noite, que é do nosso querido Gustavo Contona. Ele falou assim, ele tá perguntando se você saiu com mago de alguém. E o quê? Caso tenha. Não, capaz. Como eu falei, não deu tempo, assim, ó, com o pessoal da, da tribo adversária, eu não tive contato com ninguém. E da minha tribo, assim, eu, tenho, eu tive contato com poucas pessoas. Então, assim, eu não, tenho, eu não guardo mágoa de ninguém, até mesmo... Opa, caiu meu fone. Até mesmo estou super expressosa, assim, para o encontrão, sabe? Quero me divertir bastante lá. E, assim, foi uma experiência, vamos supor... Não estou contente que eu, eu poderia tipo estar tá usufruindo muito mais do, de Survive, com é um jogo muito bem falado, mas é isso aí. Já fui eliminada, estou curtindo por fora, né? Espero que a Jaque ganhe esse, esse título aí. E é isso aí, estou torcendo por todos um pouco, né? E tem bastante gente ali que eu gosto, que eu tenho, que eu tenho mais afinidade. E tem pessoas que eu nunca ouvi falar e nunca nem, nem nada. Quanto eu não procurei, quanto ninguém me procurou também. Uhum. Então. E, Gabi, a gente tem uma brincadeira Que são a brincadeira dos colares A gente vai entregar pra você Três ou quatro colares de E você vai ter que associar essa característica A uma pessoa da sua tribo, tá? E não pode ser a Jack Tá, tá ah, para quem você associa o colar de ameaça De ameaça? Isso Trucã Não, da sua tribo É trocando da tribo dela ah, é verdade. É da minha tribo, não é? Tá ah, certo? É verdade. Sim, tá certo. Um trucão, ó. Novos nomes estão surgindo agora. Adorei. E quem seria o inútil da sua tribo? Aquela pessoa assim que ah, tá ali só ocupando espaço, tipo, criando o mundo da sala, entendeu? Você olha, não usa uhum. direito. O Isla. <risos> Rapidíssimo, hein? isso que não guarda mago de ninguém imagina se... eu sou obrigado a responder certo <risos> então achando que saiu com mágoa aí você não quer falar a gente releva Bani, eu preciso colares aí caso você tenha mais um mais dois não tem tem o colar de amigo para quem você teria o colar de amigo não vale a Jax sim o Edu leal ah Edu é leal ah você já conhecia ele também né sim acho ele é uma pessoa e... maravilhosa. E... Né? e além de lindo, né? E quem que você acha? Sim. E quem que você acha que vai sair agora? O próximo alvo da sua tribo. O colégio de alvo. O próximo? É. Como é que é o nome do namorado do Brasil? <risos> não, não vai colar. Filho, <risos> meu Deus. Estou... Eu estou pensando. Ah, eu não tenho, não tenho ideia. Ah, São todos bem competitivos. Ah, Só tem um sopro ali da Jack, que eu acho <risos> da é Jack, né, assim. É não, foi a televisão, alto. a televisão tá alta. Ah, tá, tá explicado. Cara, é, eu querendo me fuder. <risos> é, Gabriela, a gente adorou falar com você, é. né, Diego? Adorou, você tem, você, você <risos> quer deixar algum recado para o pessoal, para a plateia, para seus ex-jogadores? alguma coisa? Não, eu agradeço a todos. Estavam torcendo por mim, infelizmente, né? Eu não venci essa batalha, mas estamos aí, né? É, Poucos que me conhecem, que tiveram algum convívio comigo, sabe como é que eu sou. Se aqueles que que votarem em mim que falaram que voltou, que voltou tipo, eu falar algo mais, Sabe que não que não é assim que funciona, né? Que eu sou uma pessoa capaz. Pode ser que eu não tenha me esforçado em vencer o survival pelo fato de eu não ser 100% esse mundo virtual, né? Eu tenho outros objetivos na minha vida e, e é isso aí. Eu, eu toquei jogar survival mais pela Jaque e até mesmo porque eu vou no encontrar um com ela. Eu queria conhecer muito mais pessoas, imagina, eu vou para um lugar onde tem 180 pessoas eu não conhecer nem 10, Sim. fica ruim para mim, né? Então eu, eu tentei... É, já, eu, Topei mais, tr... mesmo, foi por causa disso, queria interagir mais com o povo, conhecer mais o povo e tal, para mim não ser lá um patinho feio, excluído, né, e não ter com quem conversar e tal. Então, agora tenho um pouco de noção, assim, como, como as pessoas encaram esse jogo, né, posso ter 20, 30% a mais do que aquilo que eu pensava, mas já tá valendo, né. Então, é isso aí, espero encontrar todos vocês no Encontrão, que a gente possa se divertir muito. Sim, a gente vai. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Não, só que agora você falou que não conhecia ninguém, então o vídeo vai lhe apresentar para umas 3 mil, 2 mil pessoas aí, e é isso. Acho que está bem conhecido. Gente, Vou ficar popular teia, agora. Aqui no canal, viu? Tem um recado para dar. Toteia, inscreve no canal aqui, viu? porque nosso chefe Kevin pediu para vocês se inscreverem no canal. Oh. PD. Só isso. Gente, agora a gente vai se despedir. A é gente tem uma outra entrevista pra fazer. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Gabi. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu. Vou encerrar. Beijo, beijo. Beijo.